Fala aí, Falei Fala trutagem. Acabei de acordar. Tô com muito sol, tô com muito sol. Tô com muito frio, tô com muito frio. Tá foda. É caralho. Gostei de sair da 12015, porra. É, mano. Rapaziada, que é o Vanderbest da 12015. E hoje tem mais um ensaio é, na casa do Romerão E a gente vai ver se consegue fazer um ensaio produtivo Hoje o Douglas vai, vai ter Giovanni, Tardelli O Romero vai estar tá lá para fazer o teclado e a Gaitinha A gente vai encaixar Amigo de Papel é, para nossa apresentação de dia 7 no lado B, domingo Domingo agora, hein rapaziada Vamos lá, vamos fazer o rolê lá é, leva a rapaziada pra lá vai estar tá 10 conto e quem pagar os 10 vai, vai garantir já uma cerveja de 300 ml lá no caso você que ia pagar 4 conto uma cerveja já ganhou uma na entrada demorou é nós espero vocês lá 1215 fala rapaziada Estamos aí na casa do Romeirão, Giovanni está ali, 12.015, logo mais vai começar o ensaio aí Tô esperando os vagabundos chegarem aí, o maldito do Douglas e o maldito do Tardelli. Já já eles estão aí e nós gravamos mais um pedacinho para vocês do ensaio, é nóis? É! Ui. Olha a voz do Romero velho. Eita, ah. eita, eita! Pion de Barretos! <risos> Galera, a gente é a banda 12015 e a gente vai fazer um ensaio agora pra vocês. E a gente vai mostrar depois lá no YouTube. Quem gostar é só ir lá, 12015 e a gente vai estar tá lá. Hoje o rolê vai ser de bike, hoje vai ser de né? geralmente veio de bike. Fala aí, Douglas! É, mano. O que, que você tem pra dizer aí pra galera? Vamos pegar três busão, né? <risos> é legal! Mano, a gente vai pegar três busão pra chegar no lugar, muito foda! Mas beleza, daqui a pouco a gente volta e você vai ver como é que foi o ensaio, beleza? Valeu, é nóis! Acreditando, mas o relógio para me despertar. De que... Salve, rapaziada! Parece que o comando chegou ali. Parece que vai começar aí o nosso rolê O Emerson chegou aí, ó rapaziada Primeira vez que ele cola no ensaio, provavelmente será nosso empresário Fala aí Emerson, tranquilo, dá um salve aí pra câmera, tranquilo Chegando aí na casa do Romeirão só falta o Tardelli e o Douglas agora pra gente começar o rolê É nóis! Douglas aqui. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Douglas aqui. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Estamos chegando no ensaio. Depois de pegar vários busão. O Tardelli aqui tá comigo. Tô não, mano. Eu não estou nem aqui. Tô aqui não. Não tá não, é mentira. <risos> Está chegando aí. Falta só andar um pouquinho ainda. Quando a gente chegar lá. A gente vai gravar um pouco de ensaio e vai colocar para vocês aí depois do vídeo. Falou! Salve, salve! Como? Chegamos aí. Eu os caras tá chegando aí, a graças a Deus. Pê. Aí, ó. Como é que você Salve aí, Tardelão, seu lixo! O balão tá aí, o tá lá também, chegou todo mundo, agora vai começar mais um ensaio da 12.015, tá todo mundo aí, Giovanni tá ali dentro, o Emerson tá ali dentro, e é isso aí, né? Oh, este <muchas> Passou quase todas vezes. Faz, Faz mais, mais de. Ai meu Deus do céu, isso aí hoje rendeu pra caralho. Tocamos noite! Todo mundo arregaçado aqui. Estamos se preparando pra ir embora. Obrigado você que viu até agora esse vídeo aí. Se você gostou da nossa banda, dá um joinha. Se inscreve no canal. A gente vai estar sempre fazendo mais dessas gigs aí. Semana que vem a gente vai fazer uma que é do show Essa vai ficar show de bola Esperando vocês Dia 7 no lado B